Olá, eu sou Castro J.C. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um react aqui de um guitarrista. Que ele postou um vídeo dia 18, faz 3 dias. Só que tocando uma guitarra de 14 cordas. E aí eu não vi isso aí, né? Eu vou ver agora com vocês. Vamos ver se ele fez algum solo, o que, que ele fez. Vamos ver como é que é o som dessa guitarra. Nossa, parece uma mistura de baixo com... Tarra, né? Bicho, o cara sabe tocar nisso aí, cara. Puxa, o louco, que isso? Doideira, hein? Nossa, você viu? É uma mistura meio de guitarra, meio de baixo E o cara conseguiu tocar uma música em cima E fazer um negócio legal Com essa guitarra aí de 14 cordas Galera, lembre-se de se inscrever no canal Deixar aquele like Grande abraço e até o próximo vídeo